É, se eu parar de usar o Max Power, eu vou perder meus resultados? Vou perder o meu ganho, o que eu ganhei? Mas antes de mais nada, tá pessoal? É, espera até o final que eu vou dar uma dica pra vocês, tá bom? E vamos lá a resposta da pergunta. Que eu ia falar, a pergunta da resposta ia ser errada. <risos> Mas então, vamos lá a resposta. Você não perde os seus ganhos, tá? Não perde, não perde. O seu pênis aumentou, vai ficar daquele jeito. Porque assim, o tecido já dilatou, já tá daquele tamanho, é, a sua ereção já tá boa, entendeu? É, você não vai perder. Então, tipo assim, você pode. Você não vai ser obrigado a tomar o resto da sua vida. Não, se você está tomando hoje, e quiser comentar e falar pro pessoal aí, é ó, oh, não perde mesmo. Ou se você tá tomando e quiser parar, que eu acho difícil, tipo assim, você querer parar para fazer um teste, acho meio difícil, porque quando você já tá tendo aquele ganho, você vê o ganho, você vê a mudança, você não vai querer parar, entendeu? Você só para mesmo quando você fala assim, ah, acho que hoje eu tô. Acho que aqui depois desse tempo aqui eu já tô tranquilo, então eu não. Eu vou dar uma parada pra ver se, se eu vou perder, se eu vou continuar, como que vai ser, entendeu? Se você já passou por essa situação. É, comenta aí também que vai ajudar o pessoal entendeu porque às vezes um, um ou outro não acredita em mim foda-se foda-se foda-se foda-se foda-se foda você não vai perder tá então não se preocupa com isso tá bom é, a única coisa que você tem que se preocupar é a dica que eu vou dar agora se você é novo no canal tá assistindo esse primeiro vídeo então vai ser a primeira vez que você vai ver se você já é velho já está acompanhando então você vai já sabe você já você como dizem você é macaco velho você já sabe que não se compra em Mercado Livre e muito menos em OLX. OLX acho que nem existe. Se existia aquela verdadeira nota de 3, entendeu? É o falso mesmo. É, o Mercado Livre também é falso. Porque a empresa ela não vende pelo Mercado Livre. É só no site oficial deles. Eu já expliquei, mas também... Eu não culpo quem me pergunta, entendeu? Eu também tinha essa dúvida. Eu também tinha essa dúvida. Porque eu, se eu entrar lá e ver mais barato... Tipo assim, mano... Qualquer 10, 15, 20 reais é bom, é bom, entendeu? É, mas só que é bom quando é um produto original, verdadeiro. Se não for, não compensa, entendeu? Porque você vai ter, ó, perca de tempo para comprar, para usar, entendeu? Esperar os resultados. Você vai ter uma frustração grande porque não vai funcionar. Tanto com o produto. Conto comigo se você assistiu o meu vídeo né e você vai perder seu dinheiro cara Tipo o dinheiro que você trabalha para ganhar entendeu é então, tipo assim às vezes é, é mais barato é mas não é o original mano ele daí não é aquela pecinha não é o não, não existe o genérico entendeu tem que ser o original porque senão não vai funcionar beleza então assim é não vá pelo mais barato porque só se for uma promoção no site oficial, entendeu? Mas, tipo assim, se, se não for, cara, não vai o LX e Mercado Livre. Não, não, para esses produtos, assim, não dá certo, entendeu? Porque a empresa, ela já faz toda a entrega no Brasil inteiro. Então, eles não, não tem esse negócio aí de Mercado Livre, LX, farmácia, não sei o que, isso e aquilo. Não tem, tá bom? Então, é isso. Se você é novo, fique sabendo disso, tá bom? É... Se gostou do vídeo deixe seu like aí, beleza, é, ativa o sininho, se inscreva no canal e se quiser comentar pode comentar também, fica à vontade aí se tiver alguma pergunta, alguma coisa assim, é, ou um elogio ou uma reclamação também temos, também atendemos aqui. de Veículos Gabriel, boa tarde para nós que chega desse lado da linha. <risos> então, se tiver pode deixar aí que eu respondo todo mundo, beleza. É, eu espero estar ajudando vocês, assim como um dia eu já fui ajudado e já estou me recuperando aí, né, muito bem dos meus problemas e estou bem tranquilo, beleza pessoal? Então é isso daí, queria deixar um grande abraço para vocês e valeu, até a próxima!